Salve, salve galera! Vamos lá para mais uma aula. Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje nós vamos ver como montar um estilo de texto para a folha e como a gente escrever na legenda. Né? Essa forma de criar estilo de texto também vai nos auxiliar a fazer as escritas né? abaixo dos desenhos lá no modelo. Então vamos lá. Antes disso tudo, nós temos que conversar sobre a norma ABNT, né? a NBR 6492, que fala sobre representação de projetos de arquitetura e ela traz aqui no item 431 né? A... o que, que deve constar da legenda né? e no carimbo. Então, a gente pode perceber que é oito itens, mas esses itens, eles são é, diferenciados, ó. identificação da empresa, do profissional, identificação do cliente, nome do projeto ou do empreendimento, título do desenho, indicação sequencial, escalas, data autoria e revisão, né? Tem um item aqui, além a data de revisão, né? Ela também pode ser a data de versão. Quer dizer, qual que é o desenho mais atual que eu tenho, qual é o desenho atual que eu estou levando para para obra, né? Ou para aprovação em, em alguma instituição. Então, essa data de revisão e versão, ela é muito importante. Lá no AutoCAD, então... Nós temos, né, isso nós já criamos previamente e estamos trabalhando aqui, ó. Né? Então, nós, o nosso objetivo é terminar essa legenda, esse carimbo que nós acabamos de criar. Então, eu disse para vocês que nós vamos, antes, é, criar o estilo de texto. Então, ó, cada linha aqui, ó, tem 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Para a gente poder criar esse estilo de texto, nós vamos sair aqui da aba Home e vamos lá para a Annotate. A Annotate, ela tem as ferramentas mais específicas de texto, de dimensão né, e de linhas líderes, entre outras aqui. Nós vamos focar agora nessa aqui, ó, texto. Né? E depois nós vamos ter que voltar na Notate quando a gente estiver falando sobre cotagem. Tá? Então, estilo de texto. Eu clico aqui do lado. Ó. Nessa setinha pequena, ele abriu a tabela texto estilo. Ok? Eu vou criar um novo. Ele vai chamar folha de desenho, né? Por que, que eu estou criando essa nomenclatura? Justamente para separar as coisas que eu estou criando, que tem o tamanho milímetro, da, dos estilos que eu tenho que criar, que vão ter tamanho metro. Esse tamanho metro a gente usa lá no modelo. Enquanto eu estiver falando de folha, layout, eu estou usando tamanho milímetro. Bom, então aqui criei a folha. Fonte. Pela norma, eu não posso usar nenhuma fonte, é, por exemplo, que nem a Times nem o Roman ou, ou alguma fonte que tenha muito adereço no seu contorno. Né? Eu tenho que usar o que eles chamam de fonte bastão. Aqui no AutoCAD tem uma fonte que eu costumo usar, que resolve o problema, que é a Technic. Mas você pode utilizar a Arial ou outra... É, fonte que não seja muito adornada, vamos dizer assim, né? Então, lá na letra T, a fonte que eu uso com frequência é a técnica. Técnica. O tamanho, eu vou utilizar aqui é o tamanho em milímetros. Então, se eu tenho o tamanho da linha 10, aqui eu vou colocar 4. E depois nós vamos ver como que a gente altera. Feito isso, né? Posso setar esse estilo como atual, corrente E aplico aqui e close Muito bem Agora nós vamos é, escrever né? Então vou voltar aqui no home Só para usar o trim E vou apagar aqui ó. Vou deixar uma linha só para o primeiro item Lembrando que o primeiro item é a identificação da empresa e do profissional responsável pelo projeto. Certo? É, então, nós vamos colocar isso aqui. Ó. E depois tem identificação do cliente e nome do projeto. Tá? E a segunda linha, então, eu posso deixar dividida: título do desenho. Né, se é planta baixa, se é corte, e assim vai. Então, vamos lá, identificação da empresa e do profissional responsável. Então, volto lá em Annotate, tem algumas observações, que é, aqui, ó, eu tenho um botão, um Multiline Texto, ele tem dois tipos, Single Line ou Multiline Texto. Nós vamos usar o um Multiline Texto, que é similar a uma caixa de texto do, do Word, né? Bom, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar, ó, e vou abrir essa caixa de texto do tamanho da célula inteira. Quando eu terminar de fazer essa caixa de texto, ele vai habilitar aqui os alinhamentos, ó, Justification. E nós vamos escolher Middle, meio da linha e Left, certo? Observe que aqui já está a letra técnica e o tamanho 4. E aí eu vou digitar... Né? O que, que eu vou identificar? Você vai ter que colocar aqui é A identificação Da empresa E do responsável Se for é, Instituição de ensino Você pode pôr a instituição de ensino a qual você está fazendo o desenho né se já for um trabalho profissional né aí você põe o nome da empresa e quem que é o quem é a pessoa responsável para confirmar isso só clicar fora ó. e aí o texto fica adequado então nós cumprimos aí a primeira aqui ó identificação da empresa e do profissional bom segunda Cliente e nome do projeto ou empreendimento. Então aqui eu vou criar um nome é, fictício para isso, né? então vamos lá, o mesmo sistema, Multiline Texto, nome do empreendimento, não posso esquecer de fazer a justificação, Middle Left, dou um espaço e empreendimento. Sei lá. Residenci. Então vou pôr. Residen... Residencial. Residencial. Para marcar a nossa, a nossa época. Covid. Ou melhor. Fora. Covid. <risos> né? E clico fora. Depois ele vem solicitando, conforme a norma, o nome do projeto, então identificação do cliente e nome do projeto, né? não importa essa ordem, então aqui eu pus o nome do projeto e aqui eu vou colocar o nome do é, cliente, abro a janela, vou fazer de novo, Multilane texto, clico, pego a célula da tabela inteira, faço a justificação middle left e o cliente é secretaria ou melhor, né? Então, identificação cliente. E aqui também no nome eu vou alterar, né? Então, como que eu altero? Basta clicar duas vezes é da mesma maneira que funciona um editor de texto né? identificação do cliente. E aqui a identificação do é, nome do empreendimento, né? melhor, só para você lembrar o, o nome de cada célula, bom, depois nós vamos ter é, título do desenho, identificação sequencial, só para a gente fazer duas, é, título do desenho, então vamos lá, um multiline texto, percebe que não é difícil, ó, clica, faz a célula inteira, lembra de fazer a justificação, middle, left, e aqui é se é planta baixa, corte, né? O que, que é o desenho. Então aqui acho que eu posso pôr planta baixa, né? E cortes é aquilo que tiver na folha, né? Vou pôr três pontinhos para você lembrar que depois você pode alterar esse nome, certo? É Próximo item é a identificação sequencial. Nós vamos colocar nesse quadrado maior. Então, continuar em texto. Aqui é a quantidade de folhas que esse projeto tem. Então aqui ó, eu vou fazer um número maior e a, e a justificação vai ser diferente. Ó. Então, ó, vai ser middle center. E essa folha é, ela é única. Então eu tenho um. Barra 1 um, ou poderia ter 01 ter, né, é, um barra 01 um, que é a quantidade de folha para esse desenho. Eu, particularmente, eu gosto mais de 1 um barra 1 um, né, que eu estou na folha 1 um, de uma folha. Se eu tivesse mais folhas, vamos supor, eu tivesse 10 folhas aqui, você colocaria 10. Essa é a folha 1 um, de 10 folhas. Folhas, é isso que é assim que funciona a numeração sequencial. No caso aqui, nós temos uma folha só, então eu coloco um de um, certo? Cliquei, olha só, ficou pequenininho, né? Então eu clico, seleciono e, da mesma forma, de, de em qualquer editor de texto, você pode vir aqui e alterar. Posso pôr é, 15, por exemplo, né? posso pôr 10. Então eu posso alterar esse valor aqui, ó. Vou deixar 15. Tá? Tem uma regra? Não, você vai ver o que fica adequado aqui, ó, na sua na sua configuração. Se eu tivesse colocado o zero, por exemplo, estaria ficando assim: 0 1 um de 1, um, tá? Bom, então fiz a parte sequencial e agora nós vamos fazer então o título do desenho foi planta baixa E poderia ser corte, fachada, é, outros tipos de cortes, cobertura, implantação Poderia ser vista frontal, lateral Então é o nome, do, do, é o título do desenho que aquela folha carrega né? Indicação sequencial, escala, data né? Nós vamos colocar escala, data, indicação da revisão nós vamos colocar nesses itens menores, né? Então eu vou colocar aqui, ó, multiline texto. Clico aqui, data, né? Então vou lá na justificação, não posso esquecer, me dá left, um espacinho, e vou colocar a data que isso está sendo criado. Então, né? Esse arquivo, então, foi criado hoje, dia 28 de 3 de 2020. Certo, e clico fora, tá aí a data, ok? É depois eu tenho a escala, então vamos lá, multiline texto, clico, justificação, middle left, né? Posso escrever aqui se eu quiser, né? Então, escala 2.1 2.50. Um, certo? Aqui eu esqueci de dar o um espaço e clico fora. Poderia escrever aqui também. É né, data. Certo? Então, você pode alterar o conteúdo desse texto, mas esses itens, eles têm que ter por norma mínima. Depois, então, já fiz. indicação sequencial, escala, data, autoria. Quem é que está realizando esse desenho? Então, aí entra o projetista, o desenhista, né? o executor. Então, se é você, então, eu vou colocar aqui nome, né? É ó, indicar a é, autoria do desenho e do projeto. De quem é o projeto. Né? Então, aqui, autoria do desenho. Justificação, middle left, espaço. Aqui você coloca a autoria do desenho. Né? Vou um pouquinho. Seu nome Por que, que eu fiz isso? Para você ver que ela criou uma segunda linha E aí vai sair dessa diagramação O que, que você pode fazer? Selecionar essa parte do texto e, disser, e dizer que essa parte aqui vale só dois, por exemplo né? Então aí você tem dois tamanhos do texto Então você pode controlar aí né? é, Esses tamanhos também Bom, agora por fim né aqui para cumprir a norma ficou indicação da revisão né, indicação da revisão então vamos lá só que aqui ó é, é uma data que pode ser anotada é, via é, manual né ou é uma data a posteriori, ou nem, às vezes, nem é, tem data. Né? Às vezes, é um número. Então, eu vou colocar aqui o título, né? Então, vou fazer dessa forma. Ó. Multiline texto. A justificação middle left, espaço. Vou colocar aqui, ó, Versão qual é a versão desse desenho, e vou pôr um número sequencial 001, por exemplo, certo? Versão 001 né, do dia 28 do 3, e aqui embaixo eu vou colocar é, a data de revisão, certo? Justificação, middle left, espaço, certo? Data de revisão. Dois pontos. E vou colocar a data inteira para vocês verem. Vamos supor que essa revisão ela é futura, né? Então, ela aconteceu é, dia 31 do 3 de 2020, então vou fazer menor aqui. Data de revisão 31 de 3 de 2020. Então, na verdade, eu vou deixar 000 aqui a data. Eu vou alterar isso. Por quê? Porque se eu tivesse uma data de revisão, a minha versão seria 2 já não é essa versão primeira. Então, a partir do momento que eu faço uma revisão e faço as correções que essa revisão pede, né, eu tenho uma versão nova. Então aqui seria a versão 2, OK? Então, para não confundir vocês, eu vou deixar aqui como data de revisão 00. Certo? Pronto. Aí ficou correto. Ok, Bom, professor, sobrou duas linhas aí. O que nós vamos fazer? Né? Alguma coisa? Então, você, nós vamos deixar essa área para uma área de observação. Então, chamei o trim, vou apagar essa linha aqui, ó, certo? E vou criar essa área, deixar essa área para observações. Então, tem alguma coisa que não deu para anotar no desenho, não quero estragar o desenho, eu anoto aqui. Ou, às vezes, tem que bater um carimbo, ou alguma coisa assim, de alguém que está autorizando. Então, eu vou deixar aqui. Certo? Então, nós voltamos lá em, em Annotate. Mesma coisa, ó. Só que, como eu vou dar um título aqui para observação, a justificação vai ser outra. Não vai ser Middle Left. Ela vai ser Top Left. Então... Vai ser alinhado em cima, top left, aí eu escrevo, vou escrever aqui, ó, observação, o carimbo, certo? Dois pontos. Seleciono e vou colocar aqui o tamanho que eu quero. Um. Só um. E clico ó. Vou dar um espaço Um ficou muito pequenininho Vou colocar dois Só dois Clico fora Se você achar que ficou muito encostado Aqui ó, a observação Clica Dá um enter e um espaço Certo? Pronto. Então, aí está pronta o seu carimbo para que você possa ter a identificação adequada das suas folhas de desenho. Ok? Bom, vou aproveitar essa aqui, né? Que nós estamos trabalhando aqui, ó. Planta. Planta. Planta baixa Né? E já trabalhamos a questão da escala. Só para poder aproveitar o vídeo. Se eu quiser criar outra folha idêntica a essa... Para poder pôr, colocar o detalhe da porta, por exemplo. Como que eu faço? Ó, aqui onde está escrito folha técnica, botão direito. Certo? E ele vai ter aqui a opção para duplicar. Ó, move ou cópia. Aparece aqui folha 3. E eu tenho que habilitar aqui embaixo. Tem que habilitar create a cópia. Quando eu faço isso, ok. E aí ele criou duas folhas idênticas. Ó. Então, essa folha que tem o númerozinho 2 aqui, ó, eu vou renomear e vou colocar detalhe porta. Só para a gente ter uma diferença de detalhe porta. Então aqui é a planta baixa e aqui é o detalhe da porta. Aí o que, que eu faço? Eu venho, entro na viewport, dou um zoom só na porta para que eu possa ter o detalhe e saio da viewport. Aqui poderia ser corte, né? em vez de detalhe porta, poderia ser corte. Aqui planta baixa, eu poderia ter outra folha é, com implantação e assim vai. E aí eu teria então, aqui ó, detalhe porta. Já não é mais um de um, né? Então detalhe porta aqui, eu tenho que entrar e alterar aqui, mudar para dois. Ficar fora, certo? Então se eu começar a perceber que esse número vai ficar muito grande, o que, que eu faço? Tiro o zero daqui, pago zero, né? E aqui fica detalhe da porta, né? Então aqui eu tenho que trocar, ó, é, detalhe porta, né? Ó, detalhe porta tem que alterar a legenda, certo? Altera a legenda. E você tem detalhe porta. E tem, ó. Planta baixa e corte. Então, ó, Detalhe porta. Alterei aqui. Número 2. E aqui 2 também. Então agora eu tenho duas folhas. E nessa aqui... É um de dois. Um de dois. Dois de dois. Certo? Então é isso. E aí nós temos, então, a nossa configuração da escrita do carimbo. Até logo. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Juiz, hein, moçada?